que são conversas com pessoas, gente como a gente, mas super inspiradoras que vem desafiando aí os códigos da sociedade. E esses vídeos vão para o ar toda terça, quinta e domingo, às 19 horas. tudo isso para te ajudar a reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Mas afinal, quem é esse barba ruiva aí na sua frente? Então, depois de 15 anos aí no mundo corporativo, passando por algumas multinacionais, onde meu último cargo era diretor de Marketing Digital e Comunicação da L'Oréal, eu senti que eu estava desperdiçando minha vida vivendo um sonho que não era meu. E depois de muitos questionamentos, leituras, reflexões, conversas, retiros, meditação, processo de coaching, enfim, o um pacotão completo da transformação, eu resolvi tomar vergonha na cara e desenhar um futuro ideal muito mais alinhado com os meus valores e com aquilo que realmente importa na minha vida. E foi aí que eu abracei a aventura do empreendedorismo, primeiro me tornando sócio da Cinco Style Institute, que ajuda empresas a transformarem o seu modelo de cultura e liderança através de consultoria e treinamentos. E quando entrei nesse mundo do desenvolvimento organizacional, eu me apaixonei pelo desenvolvimento do humano, do indivíduo e assim eu criei a Lifestyle Hacking, que ajuda a galera a reinventar seu estilo de vida com cursos online, com grupos de mentoria, processos individuais de coaching e mentoring também e muito conteúdo como esse que você está vendo aqui. Em paralelo, também abracei o nomadismo digital e o minimalismo como estilo de vida e tive a oportunidade de conhecer mais de 60 países nesses últimos anos, rodando aí com a minha companheira de vida, Thaísa, tocando os nossos projetos a partir do laptop com muito mais liberdade e visitando picos incríveis pelo mundo como verdadeiros milionários, sem necessariamente a gente ter os milhões na conta. E esse é o caminho que a gente escolheu, mas com certeza ele não é o único. Se você estiver frustrado com o seu trabalho atual, sentindo que precisa se reinventar, seja para tocar um projeto pessoal que esteja parado aí na gaveta, seja para mudar de posição aí dentro da sua empresa, ou de repente mudar para uma empresa que esteja mais alinhada com seus valores, ou simplesmente negociar aí mais flexibilidade com seu chefe para liberar tempo na sua agenda para você cuidar de você, passar tempo com a sua família, enfim, fazer aquilo que realmente importa, você vai se amarrar no conteúdo desse canal. Aqui eu falarei das principais estratégias para você conseguir multiplicar o seu tempo para alcançar isso tudo. Você precisa liberar espaço na sua agenda e adotar mais tempo de qualidade. E aqui você irá encontrar vídeos para rituais de sucesso para o corpo, mente e alma, vídeos sobre trabalho, carreira e produtividade e também diversas dicas sobre nomadismo, minimalismo e viagem. Então se você curte temas como esse e está buscando reinventar o seu estilo de vida, dê o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal ativando as notificações porque assim você não vai perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro. E bora hackear nosso estilo de vida, vamos expandir a consciência e reconectar com a nossa verdade e lembre-se, não acrescente dias na sua vida, mas sim vida os seus dias, beleza? Valeu!